Às vezes, pra contar uma boa história, a gente tem que voltar pra antes dela, né? <risos> e hoje a gente vai falar dos melhores prequels do cinema. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse eu também é Cores. cores. palavra inglesa, a gente vai explicar mais ou menos o que é. É quando uma história é lançada, só que ela veio depois da original, mas ela conta uma história antes. Então mesmo que ela tenha vindo depois, no tempo nosso aqui, na história ali do, do contexto da saga, ela veio antes. E eu vou começar falando de um ótimo exemplo que fez muito bem, que foi Rogue One de Star Wars né, que cara, não tem erro e eu acho sinceramente dos últimos filmes da nova geração de Star Wars é o melhor filme de todos, porque ele resolve muita coisa que tinha no episódio 4 que não estava muito bem explicada e sério eles fizeram um ótimo, ótimo contexto ali todo, colocaram um time ótimo e obviamente tem um dos melhores robôs de toda a série Star Wars que é o Rabugento do Kate Wessow que, olha só, não sei vocês, mas eu me identifico muito, é uma pessoa <risos> sem paciência às vezes você está sendo resgatada. Não, Luz. <risos> Aí a parte de Rogue One, eu gosto muito da questão do imediatismo que a história tem, porque é uma coisa assim que você vê que vai ter um fim, e provavelmente o fim não vai ser muito feliz, né? Porque é o pessoal que conseguiu o segredo da Estrela da Morte do episódio 4 e como é que eles conseguiram achar aquele segredo, aquele ponto fraco pra destruir a Estrela da Morte no filme que viria depois, que é o primeiro Star Wars, mas na verdade é o quarto. Muito confuso. É muito confuso, mas mesmo no meio dessa confusão que todo mundo ama, né? Rogue One chegou, fez um é um filme sério, ele é relativamente mais adulto em relação aos outros filmes de Star Wars e ele tem uma história ótima e pra mim o melhor desfecho de todos os Star Wars. Eu amo demais, é muito triste caso você não tenha assistido, então vai com lencinho. É bem sofrido. Mas, sério, é um ótimo, ótimo filme. Star Wars Rogue One. Eu vou falar de um que eu tenho que me desculpar por escolher, mas assim, eu tenho que admitir que o filme é bom, que é Animais Fantásticos. <risos> O primeiro. O primeiro, especificamente, os mais fantásticos e onde habitam... Grindevaldo, não. Não, Grindevaldo a gente não comenta eu achei muito bom, porque fez uma história muito boa, criou assim um mundo que a gente tinha visto em Harry Potter, só que a gente só via pelos olhos do Harry e vamos combinar, o mundo da J.K. é incrível, não tem como negar isso. O primeiro filme é complicado porque a gente foi achando que ia ser muito <risos> ia bom. Ia ser muito né? bom, e era até certo ponto, foi muito bom eu fiquei muito feliz, porque os personagens eram muito carismáticos, às vezes ainda tinha umas coisas meio erradas, tipo aquele casal que eu acho que é meio pesado, a maneira como foi construído, mas é aquilo, a gente não tá discutindo sobre isso, a gente tá falando sobre o mundo e o mundo de Harry Potter sempre foi incrível e ele foi exponencialmente aumentado nesse filme e ainda tem a questão de que o cara que é o personagem principal o Newt tá escrevendo um livro que é o um livro que o Harry usa, né? Então Ótimo, assim é muito legal porque conseguiu criar uma timeline muito bem, muito bem feita, muito bem feita, a gente tem que admitir isso, é muito difícil a gente tem que admitir e aí episódio, porque o a parte maravilhosa que tem, depois veio a parte horrorosa, né? Que destruiu tudo. Que é isso. E foi muito triste porque tinha muito potencial. É um filme que até começar a dar ruim é muito bom. E a gente tem que admitir que é um dos filmes de Harry Potter com maior representatividade. Assim, a gente tem uma ministra, assim, da magia americana negra, né? Conturbante, turbante. Eu fiquei, meu Deus, mulher linda. Que incrível. E é isso. E tem uma, tem muita gente legal. E aí eles estragaram. Mas até eles estragar, a gente tem que dar o seu... A gente tem que dar colher mulher de chá pra mais fantástico, porque foi um universo muito bom, pra gente sentir um pouquinho de falta de Harry Potter, quando a gente já tava meio decepcionado. Agora a gente só tem falta mesmo. Agora a gente só tem falta. A gente tá falando de prequel aqui, agora vamos falar de like, né? Caso você não tenha dado like nesse vídeo já, vai dando se inscreve no canal e aperta o sininho também pra notificação. Continuando aqui a lista, gente, vou falar agora de X-Men Primeira Classe, que foi um tempo assim de outrora, que X-Men tava mandando bem, <risos> né? Tava tudo muito ótimo. E não só isso, foi o um reinício assim da saga que a gente achou que tudo ia ser maravilhoso, né? A gente tava vendo ali crise do Mr. de Cuba, a gente vendo várias questões ali do, da história mundial, né? Sendo envolvida no X-Men, que Sim, foi muito gosh. bacana de ver, né? Nossa, foi lindo! Foi assim, ótimo! Finalmente, a gente teve um momento do Magneto mostrando por que ele tinha tanta raiva. Sim, a é. gente poder ver, enfim, não só numa cena igual na outra trilogia, a gente poder ver a história do Magneto, a história do Xavier, da mística também. A mística ganhou, assim, um espaço muito grande, né? Que ela merecia. É, hoje em dia é meio debatível o espaço dela, né? Mas Jennifer Lawrence, a gente gosta de você, mas passou um pouquinho do ponto, né? É, mas assim, quando ela fez Na mística no primeiro filme, eu falei, não, isso tá muito bom. Não, o, a primeira classe inteira, todos os personagens, todo mundo ali tinha uma questão, a própria, a humana ali do rolê, né, Sim. tinha uma importância, não era só sobre Sim. os mutantes, era sobre toda aquela relação que é sobre o X-Men, né, que é o embate entre os humanos, os mutantes e os mutantes ali dentro também, né, que tem as tretas. E tem aquela coisa importante que teve pouquíssimo Wolverine. Ótimo, <risos> ótimo, quanto menos Wolverine hoje em dia, a gente, é melhor. A história do primeira classe, eu acho, mais bacana porque é exatamente aquilo que eu falei ela consegue se envolver ali no contexto do, principalmente dos Estados Unidos claro porque Sim. eles são americanos, mas mundial também e como se os mutantes existissem ia ser uma treta maior assim, eles talvez não estivessem tentando matar a gente, mas ia trazer um problema ia ser estressante, ia ser bem estressante ia ter uma galera que ia ajudar a gente, mas ia é ter uma galera que assim, com ressalvas e que não ia querer se meter, e tem a galera que ia acabar com a gente porque honestamente... A gente culpa ele! A gente não culpa ninguém, cada um tem o seu, sabe? Sim. Eu é. acho que First Class foi muito bom pra introduzir isso. É, o Primeira Class, ele conseguiu começar muito bem essa nova geração de filmes do X-Men A gente sabe, né, que depois desse X-Men não ia conseguir fazer um trabalho muito bom nesse prequel mas pelo menos o primeiro filme mandou muito bem e tá no nosso coração... é o... Desculpa, né, é o segundo, gente? Eu tô aqui, meu Deus, coitada! É que eu fiquei, eu fiquei, eu, fiquei tão tão, eu, sério, eu fiquei muito traumatizado com o Fênix, então assim, tá muito gente <risos> né? Muito, muito né? eu esqueci. a gente, ele não existiu Não existe, um e dois foram ótimos, mas o primeira clássico começou tudo, então Sim. tem um charmezinho Terminando esse vídeo, dizendo que eu tenho que explicar de novo, <risos> porque eu sempre tenho que me explicar Mas eu escolhi Cassino Royale, do 007 e a questão é, o 007, ele já existe, porque afinal ele é um codinome, mas Cassino royale é quando James Bond vira James Bond. E eu achei que era justo colocar como prequel. Hum, não, ia, né? Porque é meio que a origem dele todo rolê, exatamente ele quem ele é. Quem ele é, ou a, o grande nome do 007. Então assim, eu gostei muito de Cassino royale porque eu não gostava do ator. É, eu acho que a coisa do 007 do Daniel Craig é meio... É meio dura E é quando, quando eu assisti eu falei Cara, mas ele não parece 007 E aí a minha tia tomou no meu homem e falou assim Mas ele ainda não é Aí eu... Ah, é isso, ele ainda não é O cara tá conseguindo atuar, sendo tipo... Isso Você Aí eu não, beleza Eu acho eu que é acho o Daniel, que, Craig, eu acho que Daniel Craig é duro e é Daniel Craig porque eles queriam passar essa coisa meio, eu ainda não sei como eu sou esse nome todo, mas eu sei que eu vou ser alguma coisa. É porque porque eu... o 007 é um número muito importante. É, e nesse você vê que o 007, ele, cara, ele erra, ele não sai matar o povo, ele é só faz erra. porcaria. E assim, o Kill é a única pessoa que faz alguma coisa nessa série. E tem a maravilhosa da Eva Green, que assim, eu acho que em qualquer lugar que ela entra, ela vira um... Um bloco de visão, porque aquela mulher ela é assustadoramente incrível. E o Daniel Craig, ele tá todo duro no filme, então você fica meio, cara, como é que esse é o 007, sabe? Mas a história ela caminha muito bem, você vê a progressão dele, você vê que, tipo, ele tem a cabeça dele, o que, que é ser um assassino, sabe? Mas, não é legal. Não é legal, ele sabe que não é maneiro, ele faz, tipo, ele obviamente tem a pensar pra matar, mas ele não é com completo psicopata. E eu achei, de Cassino Royale pro Skyfall, uma mudança muito boa. Então se foi por acaso não, Daniel que fez um bom trabalho. 07 vai estar completo quando for uma mulher, finalmente. Né? O que, que a gente combina. talvez tenha agora... Vamos esperar! É, mas agora a gente quer saber de vocês, gente. Vocês concordam com os prequels que a gente falou? Fala outros prequels pra gente, porque eu tive uma certa dificuldade pra escolher também. Ah, tem vários por aí. Tem Comenta várias. aí o que você sabe que existe. Comenta também o que você queria que existisse, né? Pra resolver umas histórias e tal. Pô, oh, tem algumas que preciso. Gente, não esquece toda terça e quinta sábado vídeo novo aqui no TV em cores. A gente tem playlist de jogos, filmes, séries, tem até umas playlists especiais. Ah, então é. a gente espera que vocês assistam mais e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. tchau, tchau.